Tens os excessos a acontecer e um descontrole completo. Tens a história do de, de, de, de, fake news que elegeu presidentes. Portanto, tens esse perigo, sem dúvida. E podes dizer o que te apetece porque não há um jornalismo sério que possa sustentar. Tudo o que aconteceu nos Estados Unidos com, com, com a vitória de Trump agora, com o Bolsonaro no Brasil, é evidência clara que não há jornalismo para regular isto estava a de dizer, desculpa, ele que está a dizer, não faz sentido. Por isto, isto, isto, isto, isto, investigámos isto. Isto, isto, isto, isto, isto, isto, e as pessoas têm credibilidade e aceitam. Não havendo, não havendo essa capacidade, claro que se pode dizer qualquer coisa. E contrapor, não, eu disse ontem isto, mas agora digo isto. Vai pelo Facebook, as pessoas lêem e acreditam, maravilha. E o risco existe. E está à nossa frente. E está à nossa frente. Todos os dias vemos isso. E vemos uh, em notícias tão básicas como... Já nem me lembro o que é que era. Uf, pá, posso me lembrar de uma de ontem ou de hoje, uh, que era... Uh, um rapaz, tem leucemia e não sei quê, pá, partilha e não sei quanto, não sei que, isto é importante. Era uma fotografia de um gajo do Walking Dead. Pá, oi? O que é isto? E essa é a realidade que temos, pelo esse descontrol, uh, lá está mais uma vez, o um gap. Esse gap está a existir neste momento. A, a nível de notícias, é claríssimo. Lá está, e quem é culpa, ou se é triste, é pá, é triste. É triste quem, quem não consegue discernir o que que é uma realidade. Uh, e viver numa, numa fantasia de, de leitura de coisas que não fazem sentido e não são reais. Isso é, é triste, mas... Lá está, mais uma vez, uh, e a perspectiva positiva depois salta aqui de repente, que é... Uh, Vai-se revelar as pessoas vão ter mais consciência, quando não sei, mas uh, eu acho que essa consciência vai mexer e está a mexer, e as pessoas revoltam-se, Tentam, mas lá está, é preciso haver jornalismo pá, consistente. E isso tem a ver depois, lá está, com estes canais, com esta necessidade de haver uma solidez e um, um repensar do jornalismo uh, para que epá, possa acontecer algo.